Olá pessoal, então vou falar aqui um pouco sobre esse trabalho é, LX Goldsmells. Hum, é um trabalho do Lucas Vege, que é doutorando lá na Universidade Federal do, de Minas Gerais e professor lá na Universidade Federal de Viçosa. Não sei se a gente consegue aqui facilmente... Aqui a página dele, área de interesse na voilà. ah, Eu achei que encontra fácil aqui o link para o artigo. <coughs> esse aqui tem um artigo também. Mas é, esse projeto aqui no, no GitHub LX, traço code, traço smells. Tem aqui os issues, 10 fechados. Olha que interessante, tem... Uh, teve issue aberta pelo José Valim. Foi aberta por ele? É. José Valim sugeriu aqui. Dani... Dani Rukum, então, muito... Muito bem, frequentado esse projeto com várias sugestões de outros smells. Então, o que é um Code Smell? Um Code Smell é basicamente um, um trecho de código, digamos assim, que não cheira bem, simplificando muito. Então, vamos ver quais são os Code Smells que já tem até agora. Estou usando esse fundo de ouvido aqui, mas não estou precisando dele no momento, já que eu estou aqui basicamente sozinho. Catálogo de Codesmells específicos para Elixir. Ah, sim. Eu acho que seria interessante também Elixir codes mails. é Isso aqui também é interessante, que é o Thread. A gente chama Thread é lá na Elixir Forum sobre o artigo. Então, esse aqui é o artigo que está lá no Archive, mas ele já foi publicado. Porque no Archive qualquer um coloca, né? Mas ele já foi aceito para apresentação na 30 Conferência Internacional de Compreensão de Programas e CPC 2022 Era. Eu acho que é uma parte do Era. São cinco páginas. Então aqui vocês conseguem abrir o PDF. Está na versão 1 ainda. E aqui é interessante. Ó, 68 pessoas 68, não, 68 cliques aqui. que os perfis dos autores. que os comentários. O próprio Lucas comentou aqui sobre o repositório, que eu não tinha colocado. Ele colocou. E é isso. Então, é um artigo curtinho. É um trabalho em andamento. Sobre LX sobre Codesmails em Elixir, então ele mostra aqui um exemplo de um códigozinho em LX, mostra como eles fizeram o trabalho, eles fizeram a busca no Google, isso retornou 7, 676 mil documentos, disso eles pegaram o top 60 desses 676 mil documentos, então obviamente, é, até pela limitação do tempo que, que eles tiveram, não dá para pegar muita coisa legal aqui com somente 60, sendo que tem 676 mil. Mesmo assim, eles olharam esses 60 e selecionaram apenas 17, e aí olharam esses 17 e extraíram code smells. Então, as perguntas de pesquisa é, desenvolvedores de LX discutem code smells tradicionais, desenvolvedores de LX discutem outros smells, uma ferramenta de análise de... De código, an, análise estática de código bem conhecida para elixir detecta code smells acho que eles estão falando do credo né então aqui olha a definição de Fowler e back sobre o termo code ou bad smells então mau cheiro de código então eu acho que tem que ser sempre esse mal né então mau cheiro Aqui a string que eles usaram para achar os sites. Aqui os code smells que eles identificaram. no. Não, esses são os tradicionais. Sim, lembrando que eles estão usando literatura cinza, até porque não tem muito artigo usando elixir por aí. O hum, que mais? Aqui os code smells alguns dos codes mails, gene server, gene server Envy, ameaças à validade e trabalhos futuros e as referências. Então, bem curtinho, trabalho em andamento. E aí, foi postado aqui, e a partir desse catálogo, de, daquele trabalho, é o catálogo que eu acho que nem tudo que está lá no artigo está no catálogo. Ele coloca aqui o 1. Esse catálogo foi proposto por Lucas Vege e Marco Tulivalente, desse grupo de pesquisa aqui da UFMG. Ah, ó, tá aqui, ó. Para mais informações, vejam o artigo. Por favor, sinta-se livre para fazer pull requests e sugestões nos issues. né? Ah, esses code smells foram sugeridos pela comunidade Elixir. Ah, que legal. Ele colocou aqui. Quer dizer, tem quatro code smells que foram sugeridos pela comunidade num eixo o link tá, tá indo aqui. eu pensei que viria direto para issue. Peraí, esse aqui foi para um issue? Não esse aqui é as um e as 10 issues. só contar aqui então um dois, três quatro cinco seis. Tem seis. Será que tem coisa repetida aqui? Porque. Deixa eu voltar lá. Então, um, um, um, dois. É, parecem quatro aqui, mas tem seis issues com sugestões de códigos mel. Talvez seja repetido. Ok, então vamos ver. Aqui. Introdução, LX é uma nova linguagem de programação funcional, vai fazer 10 anos, cuja popularidade está crescendo na indústria, aí ele tem um link aqui para esse site maravilhoso, onde tem várias empresas que dizem que usam LX, uh, porém, existem poucos trabalhos na literatura científica focados em estudar a, a qualidade interna dos sistemas implementados nessa linguagem. Então, para isso... Eu vou falar para vocês da Erlang Ecosystem Foundation, a fundação que apoia a BIM, que é a máquina virtual do Erlang, que é onde roda o Elixir. Aqui na aba de recursos tem Academic Papers e vocês podem selecionar os artigos sobre Elixir. Veja que não são muitos. Por sinal, está faltando esse aí. Uh, ó, tem esse sistema de tipo gradual então, o que é que eu vou fazer? Não sei se eu posso fazer um, é, eu acho que a primeira coisa é fazer um pull request. Não, não desculpa, Abrir um issue. Deixa eu fazer um fork. Não, não quero, eu já tenho, então eu já tenho esse fork, beleza. See, como é que eu faço aqui? Website. Tenho aqui. Uh... No. View existing forks. Beleza. Agora eu faço um Fetch Upstream. É. Que estranho. É, eu não sei. Não sei lidar com isso aqui, não. Mas aqui. Eu já coloquei, abri o Issue para que, que o artigo apareça aqui, depois, depois eu vejo como fazer, não é o foco deste vídeo aqui. Um... Vou dar uma mensagem aqui. uma mensagem e tá saindo minha voz acho que tá né ok Hmm. Ah, que interessante isso aqui. Um, complex else clauses with piping into case statements. Avoid long code snips in snippets from macros. Complex else clauses. Opções. Sim, beleza. Vamos continuar. Então a gente já viu isso aqui. Como resultado, é, para melhor entender os tipos de estruturas de código subótimas. Então, acho que isso aí é importante. Né? Um, um, um code smells, ele funciona, ele passa um, um trecho de código que tem um code smell, que tem um mau cheiro de código, ele faz o que é esperado dele, ele passa no teste. Mas poderia ser melhor, poderia ser mais claro, poderia ser mais eficiente, então ele é subótimo. Então, para melhor entender os tipos de estruturas de código subótima que podem danificar a qualidade interna de sistemas em elixir, nós procuramos por websites, blogs, fóruns e vídeos, literatura, revisão de literatura cinza, procurando por é, códigos, code smells, vou falar em, em inglês mesmo, code smells específicos de código para elixir que são discutidos por seus desenvolvedores. Com o resultado desta investigação, nós inicialmente propusemos um catálogo de 18 novos SMELs, que são específicos para sistemas LX. Então, é, eles já olharam... Ah, se é um code smell que tem em outras linguagens, esquece, não é relevante. E... Outros smells estão sendo sugeridos pela comunidade, então este catálogo está sendo constantemente sendo atualizado. Hoje, no dia que eu gravo, 19 de abril de 2022, são 22. Esses códigos smells são categorizados em dois grupos diferentes: códigos smells relacionados a design e códigos smells de preocupações de baixo nível. De acordo com o tipo de pa impacto e a extensão de código que eles afetam. Este catálogo de Codesmells específicos de LX é apresentado abaixo. Cada codesmell é documentado usando a seguinte estrutura. Nome, identificador único do Codesmell. Esse nome é importante para facilitar a comunicação entre os desenvolvedores. Categoria, a porção de código afetada pelo smell e sua gravidade. Problema, como o Codesmell pode prejudicar a qualidade do código e o que e que impactos isso pode ter para os desenvolvedores. Exemplo, descrições de código e textuais para ilustrar a ocorrência do code smell, Refatoração, formas de mudar código mal cheiroso para melhorar suas qualidades. Exemplos de código refatorado são apresentados para ilustrar essas mudanças. O objetivo desse catálogo de code smells é instigar a melhoria da qualidade do desenvolvimento de código em LX. Por essa razão, estamos interessados em saber uh, a opinião da comunidade de Elixir sobre esses code smells. Você concorda que esses code smells podem ser prejudiciais? Você já viu qualquer um deles em código de produção? Você tem alguma sugestão sobre algum code smell específico de Elixir que não foi catalogada por nós? Por favor, sinta-se livre para fazer pull requests e sugestões na tab de issues. Queremos ouvir de você, então... Uma chamada para toda a comunidade de Elixir. Então, começa com... Então, a gente já viu que tem os design e os low level. Então, começa com os design-related smells. Smells relacionados ao design são mais complexos. Afetam um coarse-grained code element. Como é que eu traduzo? Coarse-grained. Anulada. elemento de granulação grossa. Quer dizer, unidades maiores, é isso que eu estou entendendo. E são, portanto, mais difíceis de detectar. Nessa sessão, isso aqui vai, vai dar trabalho para o Lucas e para o Marco, né? Cada vez que tiver um novo code smell, tem que ficar caçando para ver se, se esse número está certo. Deixa eu ver aqui, ó. Por enquanto, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, olha, já vou lá. Será que eu consigo fazer um, um fork? Beleza. Minha contribuição fantástica para isso aqui é simplesmente colocar 13 aqui. Uhum. Agora pronto, agora eu estou vendo a minha versão. Então, 1 um, server, 2 agent Obsession, 3, caramba, é muito texto, não vou conseguir ler tudo isso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, será que eu errei? 10... 11, 12, 13. Espero que não seja 14. Não, tá certo. Então, beleza. Então, estou certo, são... Então, em server, categoria, é um smell relacionado a design. Problema, em Elixir, processos podem ser criados primitivamente com spawn e spawn link. Pelas funções spawn, spawn link. Essas funções, né, se eu for aqui no Ix, de fato elas são, olha, spawn, É interessante que vem do, do Erlang Então, talvez uma sugestão Seria colocar aqui Eu não me lembro se eu colocar aqui um help spawn olha vem assim. aqui é o ele está falando do spawn hum. Hum, ah não entendi é que o spawn ele tem que ser uma coisa assim Yes. Spawn, spawn link, processos podem ser criados primitivamente pelo Spawn, Spawn Link Functions. É, beleza, agora, uh... é, isso aqui me abre imagem para uma dúvida, porque não é só Spawn 1, se você fizer aqui o Spawn 1 e Spawn 3, Spawn link 1, Spawn link 3. Todas dentro do kernel. O que eu faço aqui? Como é que eu volto lá? Quais são os tipos de issue que ele tem? A question. eu coloco o tipo de issue que eles colocaram lá. Basta ver aqui. Ah, nos labels, beleza. Então vamos... That's okay. oh. eu digo que o label uh, add a code add code add the link beleza let's addition. Vamos ver o que é que ele acha. Continuando. Então, estamos em Junk Server Envy. 23 minutos só sobre isso aqui. Beleza. Então, em Elixir, processos podem ser criados primitivamente por Spawn, Spawn Link. Apesar de ser possível criá-los dessa forma, é mais comum usar abstrações. Agent, Task, Junk Server. Eu me lembro agora de uma palestra do Ulisses Almeida na Elixir Brasil 2019, onde ele... Explicava que não usava James Server. Ulisses Almeida. Será que ele usava o Speaker Deck? É, olha aqui. Esse é o Ulisses Almeida. Isso aqui, olha. Talvez seja interessante. Você não vai precisar de um Gene Server. Quer dizer, será que é um código smell mesmo? É, ele está contando a história. Ele já mudou para <risos> a Inglaterra, não está mais nem na Estônia. O que é, que é isso aqui? Ah, ele falou na Ucrânia em 2019. É, eu não é que é muito os slides dele sim a palestra não, não servem para nada né aqui eu lembrei dessa parte ele dificilmente escreve um gente server no código que ele, da empresa que ele estava trabalhando, ele deletou alguns change servers. E ele conhece alguns excelentes desenvolvedores que nunca escreveram um. Será que é isso que ele está falando aqui? Então, o uso de cada abstração específica não é um code smell por si só. Porém, pode ser uma confusão quando um task ou um agent está sendo usado além... Ah, não, é tem nada a ver. É, além dos seus propósitos sugeridos, sendo tratado como server Então, eu acho que o, o smell aqui é pegar um task ou um agent e adicionar funcionalidades a ele de tal forma que ele fica tão parecido com o um server que seria melhor você estar usando um GenServer. E eu acho que é isso. Como mostrado em seguida, agent e task são abstrações para criar processos com propósitos especializados. Em contraste, o GenServer é uma abstração mais genérica, usada para criar processos para muitos propósitos diferentes. Agent, como a LX trabalha no princípio da imutabilidade, por default, nenhum valor é compartilhado entre vários lugares do código, permitindo ler e escrever como se fosse uma variável global. Um Agent é simplesmente uma abstração de processo focada em resolver essa limitação, Permitindo com que processos compartilhem estados. Task. A abstração do processo é usada quando apenas precisamos executar. Não, esta abstração do processo é usada quando apenas precisamos executar alguma ação específica assincronamente. Frequentemente, numa forma isolada, sem comunicação com outros processos. Então você manda, ele executa, tchau. E o Server, essa é a abstração do processo mais genérica o principal benefício dessa abstração é explicitamente segregar o servidor, o papel do servidor e do cliente, assim fornecendo uma melhor API para a organização da comunicação de processos. Além disso, um Gen server pode também encapsular estado como um agente. Tem um parêntese aqui sobrando, né? Ou não? Não é o um parêntese. Não, aqui não. É só como mudou a fonte, parece que tem um espaço ali, mas não tem espaço nenhum. Uh, pode encapsular um, um estado como um agent, fornecer sincronia e fornecer chamadas assíncronas e assíncronas, e mais. Tem uma palestra muito legal que o, o Rubenavides me falou. Isso aqui é sobre Erlang, mas é, é bem engraçado, porque ele vai mostrando como ele começa com a coisa, ele vai acrescentando tanta coisa, é, aqui dá até para ver razoavelmente o, o código. É tudo em Erlang, mas ele vai acrescentando tanta coisa que no final ele tem um genserver, ele faz um genserver do zero, então já, vai usar um genserver. Mas Erlang, então, está tá fora do contexto desse trabalho aqui. Exemplos desse code smell aparecem quando agentes ou tasks são usados para propósito geral, e não apenas para uh, objetivos especializados, como a documentação deles sugere. Para ilustrar algumas ocorrências desse code smell, Citaremos duas situações específicas. Quando uma tarefa é usada não apenas para executar sincronamente uma ação, mas também para frequentemente trocar mensagens com outros processos. E quando um agente, é, além de compartilhar algum valor global entre processos, também é frequentemente usado para executar tarefas isoladas que não são de interesse para outros processos. Refatoração. Quando um agente ou um task vai além dos seu, seus casos de uso sugerido, se torna doloroso, é melhor refatorar para um Gen Server. É, eu estou vendo que já são 30 minutos, então eu vou ver aqui. Eu vou ver esses sugeridos pela comunidade: Extração complexa em cláusulas. Ah, legal que tem o um código aqui. Esse é o smell. Isso aqui, quando você coloca uma função drive e aqui seria a correção. Foi o próprio criador da linguagem que, que disse que isso aqui é o errado e isso aqui é o certo. Então, quem somos nós para discutir? Mas eu estou tentando entender. É, vou ter que ler. Esse smell foi sugerido pela comunidade através de issues. Problema, quando usamos funções de múltiplas cláusulas, então isso aqui é uma função de múltipla cláusula, isso aqui é uma cláusula, isso aqui é uma cláusula, na verdade, quer dizer, isso aqui é uma cláusula, isso aqui é uma cláusula, vejam que são duas, é o mesmo nome de função, mesma quantidade de argumentos, apenas um, apesar desse argumento ser um struct e ter um monte de coisa lá dentro, Uh, quando usamos funções de múltiplas cláusulas, é possível extrair valores nas cláusulas para... Further. Como é que a gente traduz further? Para uso adicional e para casamento de padrões e verificação de guardas. A extração em si não representa um smells, mas quando você tem cláusulas demais ou argumentos demais, fica difícil saber... Quais partes extraídas são usados para os padrões e para os guards e o que é usado apenas dentro do corpo da função. Esse smell é relacionado ao smell função de múltiplas cláusulas complexas, mas com implicações próprias. Prejudica a legibilidade do código de uma forma diferente. O código seguinte, apesar de simples, tenta ilustrar a ocorrência deste code smell a função de múltiplas cláusulas drive está extraindo os campos de um user, de um struct user, em suas cláusulas para uso adicional. O uso seguinte, é uso adiante, para usar em, para usar em seguida, melhor assim. É, o nome e para o pattern matching. Ah, agora eu entendi. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a função drive faz esse pattern matching aqui só que assim, o age ele só usa aqui e o name ele só usa no corpo da função. Então, o age ele ele usa no, na, no qual é o nome? No guard e o name ele usa no corpo da função. Mesma coisa aqui. Quando, apesar do um exemplo ser pequeno e parece ser um código claro, é por, por isso que que eu eu é, tô vendo que teve algum comentário aqui. Olha, que legal, o Maxwell, que é um cara que tá bem ligado nas coisas de Elixir, ele não conhecia esse repositório. Então, já serviu para pelo menos uma pessoa essa transmissão aqui. Sigam o Maxwell, Maxwell, né? Max Macari. Eu posso estar Max Macari lá no Twitter. Maxwell Macari, certo? Programador, front end back-end... Ruby Elixir, Amber, Viu, democrata ao extremo, gosto do capitalismo, e sou, opa, não posso falar de, de, de política aqui, senão derruba, <risos> mas, enfim, vai que derrubam, né? Aí que o Twitter, que o... Mas é Maxwell, sim. Legal, Maxwell, você tá conhecendo esse repositório aí. Então, gostei, eles estão falando assim, ó, esse exemplo aqui, suficientemente claro, mas eu acho que a ideia é que se tiver mais campos nesse struct, talvez fique complexo. É, é, tente imaginar uma situação onde drive fosse mais complexo, tendo mais cláusulas, argumentos e extrações. Isso vai ser um código realmente mal cheiroso. Refatoração. Como mostrado abaixo, uma solução possível para este code smell é extrair apenas as variáveis que são necessárias para pattern e guard na assinatura, uma vez que você tem muitos argumentos, que você tem muitos argumentos ou múltiplas cláusulas. Então, o que é que o Valen sugeriu aqui? Olha, o que eu preciso para o guard é o age. Então, eu extraio o age aqui. Todo o restante eu coloco aqui nesse user. Agora que eu... Dentro do, do, do código, veja, é, um, é uma refatoração que aumenta a quantidade de linhas, mas que deixa o código mais claro. Agora, o que é que eu faço? Eu digo, eu faço o casamento de padrões para pegar o nome. Pego o nome, e aí retorno o que essa pessoa aqui pode ou não pode dirigir. Entendi, gostei. Vamos ver agora já que a gente está já com 35 minutos, um smell desse tipo aqui, low level concerned smell. Deixa eu ver só se o nome de algum desses aqui me atrai mais. Eu quero só dar uma olhada no código do complex else clauses. Ah, ele está dizendo que se você vai usar o if, coloca um, um else que tem duas opções... With, case, case. É. é não, não vou conseguir entender só olhando assim rapidamente. Alternative return types. Ah, isso aqui realmente é um, é um code smell, né? A função às vezes retorna um número ou às vezes retorna uma tupla. Aí não dá, né? Aí é melhor ter duas funções. Ok. Hum, é interessante, mas é... Não, não. Realmente não, não dá certo, porque essa aqui é a diaridade 2. Joia. Ok, vamos ver os low-level concern smells. Não sei se está certo colocar aqui no plural. Eu acho que ele é low-level concern smells, sem o plural aqui. É que eu consigo copiar o link para não, não consigo. Uh, low-level concern smells são mais simples que os... Design-related smells e afetam a pequena parte do código. É, pensando nisso, será que os não deveria estar tá, os low-level não deveria estar tá antes dos designs já que eles são mais simples? Por que começar com o mais complexo? Ah, em seguida, todos os oito diferentes smells classificados, oito são oito. Veja, a gente viu que eram 13 lá antes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora são nove. Cadê o meu fork? O é, que, que tá fazendo aqui, gente? Como é que eu vou pro meu fork? É difícil achar as coisas aqui. É low level. Cancel changes. Mas se eu tentar achar... porque eu não consigo achar a linha, né? Aquele like low level contraste. Uh... Então, seria o working with IntelliData. Ele, ele não... Aqui, então são nove, né? Ele já adiciona aqui. Direto no meu pull request. Ah, eu não fiz pull request. Ah, eu tenho que fazer o pull request aqui, né? Que estranho. aqui é, vamos, vamos lá nos design related codes é, era um 13 é, eu acho que eu não fiz um Pois eu vejo isso não são oito, são 9. <coughs> Trabalhando com dados inválidos. Ah, primeiro eu acho que eu vou voltar lá para eu ver se tem algum especificamente que me atrai aqui. Trabalhando com dados inválidos, map Struct dynamic access. É legal que eu posso abrir uma nova aba, né? Esse map Struct dynamic access. strict access. Melhor é trocar um map como um por um strict. Então beleza, entendi. É, você define um strict e acessa de uma forma que garante que um, não vai ter problema aqui. Agora vamos ver o Large Code Generation. Foi o próprio Valim que falou aqui. isso aqui é para quando você define um router para um web application. É. Tem muita coisa aí, vou nesse aqui. Dependência com use quando um import é o suficiente. Categoria a gente já viu. LX tem, um meca tem mecanismos como import, alias e use para estabelecer dependências entre módulos. Estabelecer dependências permite que um módulo chame funções de outros módulos, facilitando a reutilização de código. Um código implementado com esses mecanismos não se caracteriza por... Uh, não caracteriza um smell por si só. Porém, enquanto que o import e o alias têm um escopo léxico e apenas facilitam que um módulo use as funções de outro, a diretiva use tem um escopo maior, algo que pode ser problemático. A diretiva use permite que um módulo injete qualquer tipo de código em outro, incluindo propagação de dependências. Dessa forma, usando a diretiva use, Faz, usar a diretiva use faz o código a, a legibilidade do código pior, porque para entender exatamente o que vai acontecer quando ele referencia um módulo, é necessário ter conhecimento dos detalhes internos do módulo referenciado. O código mostrado abaixo é um exemplo deste smell. Três diferentes módulos foram definidos, módulo A, library e client app. Client app está reutilizando o código do library Via diretiva use, mas não está consciente dos seus, dos seus detalhes internos. Portanto, quando o library é referenciado por Client App, ele injecta em Client App todo o conteúdo presente em sua macro using. Devido à legibilidade diminuída do código e à falta de conhecimento dos detalhes internos da library, Client App define uma função local full/ barra zero. Isso vai gerar um conflito, pois o módulo A também tem uma função full barra zero. Quando o client app referencia, referencia o library através da diretiva use, ele tem uma dependência para o módulo A propagada para si próprio. Então, vamos ver. Então, aqui no módulo A tem o full em library e o... Eu digo que eu defino essa macro using, dizendo que eu importo o módulo A, propagando as dependências, e eu tenho o fromlib from library. Fromlib from library. Então, aqui eu uso library. E eu defino a função full. Quando eu chamo full aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu importei library, library importou... Não, eu usei library, library importou módulo A, módulo A tem o full. Quando eu uso esse full aqui, ele não sabe se é esse full aqui ou é o full do library que importou de módulo A. É isso? Mas o LX detecta o conflito e diz qual é o erro. Então, a função módulo A barra full zero conflita com a função local. Refatorar. Para remo re remover esse mau cheiro de código, pode ser possível trocar use com alias ou import quando, criando, quando você estiver criando uma dependência entre uma aplicação e uma biblioteca. Isso vai fazer o comportamento do código mais claro devido à legibilidade aumentada. No seguinte código. Client -app foi refatorado dessa forma e com isso o conflito mostrado anteriormente não existe mais. Então o módulo client app importa library. Então ele só importa de library. A função é def full. Client app foi refatorado. Ah, é que em vez do use library ele está fazendo só import library. E aí, o que é que ele vai fazer? Todas as funções de library. É, aí, ele sabe que esse full aqui é o full do, do próprio client app. Mas se eu quiser usar, eu, eu consigo usar library.foo e chamar o módulo a.foo, é, não sei. Não sei dessas coisas. Ele está dizendo que isso aqui está na documentação de Alixir. Mas, enfim, eu lembro que eu estudei essa questão aí de use, import. Mas é isso, quando você puder fazer o import, que é, é o que está aqui na, no, na documentação. Evite use quando import for o suficiente, então essa é a regra básica do que você deve fazer. É isso, pessoal, eu acho que para essa minha preparação aqui é o suficiente, eu acho que é, tem tempo para mais um, talvez, macro desnecessária, Eu só coloco uma macro para somar duas coisas, quando podia ter uma função. É isso? Ah. Muito legal esse trabalho. E... Deixa eu ver isso aqui. Unplanned Value Extraction. Existe muita soma de extrair valores, né, de um... para Enquanto o mas não... Dizem sempre abrindo o código, o item, Certo. Ok, pessoal. Eu acho que por hoje é só. Tenho aula agora uma hora de métodos ágeis, então toda essa parte de smells está um pouco relacionada com métodos ágeis, porque eu acho que lá na comunidade ágil o pessoal discutiu muito isso aí por um tempo, mas eu tenho que sair e ir lá para a aula, e se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre esse trabalho, me sigam nas minhas redes sociais que em breve vamos ter novidade. A todos e a todas, um grande abraço.